O bezerro de ouro, que não é filho da vaca profana. Respeito os tigres e as onças, Mas ainda mais o Deus mercado, Invisto dinheiro na bolsa, E espero ver valorizado. Bezerro de ouro, põe teus cornos, Lá fora e virou o oh, rei do gado, é bezerro de ouro põe teus cornos. Lá fora e vira o oh, rei do gaé, e dos do picaretas, feito em resina com tinta dourada, imita o touro em bronze do capeta. E Moisés, segundo o mito, mandou abrir o mar vermelho. O povo hebreu fugiu do Egito, conforme o antigo testamento. Moisés no deserto se ausenta, para receber os mandamentos. É, Moisés no deserto se ausenta, Pra receber os mandaré, bezerro de ouro falseta, o povo hebreu agora e vou lá travar. Moisés, quando chegou, ficou zureta. Quero que pinte um touro grande, vindo da arena de Madrid. Curando o pato da Paulista, maior inflável que eu já vi. Caretas de São Paulo e New York, de graça estamos aí. É. Caretas de São Paulo e New York, hum. de graça estamos aí. É. De ouro, careta Dinheiro escrito, Deus seja louvado Metendo na poupança, caderneta é. Metendo na poupança, caderneta Metendo na poupança, caderneta Metendo na poupança a caderneta ah.